Bem, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado por você estar disponível para assistir esse treinamento aqui chamado Mentores do Bem. Esse é um treinamento rápido, né? Originalmente, ele surgiu por conta de uma demanda e também uma preocupação nossa social. A gente está hoje numa sociedade que está em mudança e muitas pessoas nessa mudança, nesse caos que está sendo criado, estão perdidas. A nossa preocupação principal são pessoas que estejam saindo do ensino médio para definir o que vão fazer da vida, qual será o próximo passo que elas darão e invariavelmente isso é definido com a decisão da profissão. Uma decisão que muitas vezes é imatura, né, sem as ferramentas corretas e que acabam levando a pessoa para um caminho, que ela no futuro não vai gostar. Quantos médicos, apesar da gente saber da tradição, da beleza dessa profissão, desistem depois de um tempo. Isso aconteceu com meu pai. Né? E você deve conhecer pessoas próximas aí do seu meio ambiente que também já desistiram dessa e de outras profissões. Advogados que depois de um tempo não se sentem felizes lá com a profissão, dentistas e por aí vai. Hoje, essa transformação ser tão grande e as pessoas estarem num ritmo alucinado para conseguir mais dinheiro, para conseguir melhorar o padrão de vida, elas acabam perdendo o chão, acabam não conseguindo definir com clareza o que, é que precisa ser feito e não conseguem sair de um loop que ela mesmo criou. Então o Mentores do Bem vai trabalhar essa pessoa, o objetivo dele principal como eu já disse, é pegar alunos do ensino médio, principalmente aqueles que já estão no ponto de decidir o que vão fazer da vida logo a seguir, e a gente crê que com isso a gente tenha adultos mais felizes, e, tendo pessoas mais felizes, a gente tem um mundo melhor à nossa frente. Eu indico que esse programa seja realizado, seja é, prioritariamente realizado com alunos do ensino médio, de escolas públicas principalmente porque a grande maioria dos alunos que frequentam essa escola não tem condição de pagar um psicólogo e muitas vezes a escola principalmente no brasil e países da áfrica e américa do sul não tem esse profissional disponível para fazer um teste vocacional para trabalhar realmente uma coisa mais profunda com esse aluno e ele acaba tomando uma decisão com como eu já disse também, sem muita base, sem muito apoio, e acaba decidindo por algo que acaba depois se arrependendo. Então, a ideia principal, o objetivo principal é trabalhar esse aluno. Ah, Cláudio, eu posso trabalhar com outras pessoas? Pode, tá mas principalmente pessoas que já tenham idade suficiente para tomar essa decisão. A gente vê pessoas de média idade e até idades mais avançadas, que não tiveram uma vida com propósito, né? que não definiram claramente os objetivos da sua vida. E se você quiser fazer com essas pessoas, não há problema algum. O que você vai ter acesso aqui? Uma palestra no formato de mentoria, né? uma ideia de workshop dentro da palestra. Por quê? Porque você vai ter tarefas realizadas durante a palestra, que é preciso a pessoa que estiver conduzindo dar uma pausa, orientar, tirar dúvida, e isso acaba sendo é, um workshop, né? acaba sendo algo mão na massa, onde a pessoa realmente vai implantar aquilo que ela viu, que ela aprendeu. É importante que ela tenha algo para anotar, porque ela vai ter muitos insights, muitas coisas é, durante a palestra, e se ela estiver anotando, provavelmente ela vai ter né, um aproveitamento melhor. E eu recomendo que inicialmente você procure escolas onde você já tenha estudado ou escolas próximas da sua casa, do seu trabalho, que não vão te dar agora, nesse momento inicial, um grande despêndio de energia para ser feito. É natural que com o passar do tempo, é, até pessoas que participem gostem, indiquem para outras, e etc., e você faça essa palestra em mais lugares. Mas o foco é dar o primeiro passo. Se você que está nos assistindo der o primeiro passo e realizar em uma escola que tenha lá 50, 100 alunos, a gente já tem aí um contingente bem interessante para trabalhar. Esse projeto ele tem o objetivo também de crescer um pouco mais, de expandir e atuar em diversos países, porque não diversas cidades aí pelo mundo. Mas, para isso acontecer, é preciso que você, que está nos assistindo, dê o primeiro passo. E agora, falar desse primeiro passo, o que, que você precisa fazer para que a coisa aconteça? Bom, você vai para uma escola próxima da tua região, né, um local... Estou é, falando escola, mas de repente você tem um grupo, uma associação que trabalha diretamente esse aluno, você pode também procurar eles. Perceba, é importante que você dê agora o primeiro passo mais simples, não que seja mais fácil, mais simples. Por quê? Porque aí você ganha energia para dar o próximo passo. Às vezes você pensa, pode pensar em algo muito grande, muito megalomaníaco, que não vai se realizar e você vai se frustrar. Então, é preferível que você escolha uma escola que você conheça, fale com o diretor dessa escola e dê essa palestra dentro de uma sala de aula que tenha lá 20 alunos, 30 alunos, do que tentar encher um estádio inteiro com 2 mil, 5 mil pessoas. Né? É, a gente sabe que isso aí precisa de uma energia muito grande para a coisa acontecer. Então, nesse momento, o caminho mais simples, não necessariamente o mais fácil, tá? O caminho onde você realmente vai conseguir realizar. Uma vez que você encontra essa pessoa decisória, pode ser o diretor, pode ser um coordenador, né? você vai fazer uma apresentação falando o que, que é o programa. E a gente tem no material de apoio tá? essa palestra que basicamente fala um pouco da Global. Né? Global é uma empresa americana, uma empresa que já tem chão. A gente já realizou treinamentos em Londres em Lisboa, no Vale do Silício, em Cambridge, em São Paulo. E estamos agora no ponto de fazer uma expansão aí pelo Brasil. Então a gente tem treinamentos para mentores que vão trabalhar com profissionais, com pessoas em momentos de decisão de carreira. Temos é, mentoria também para quem vai mentorar, quem vai trabalhar com empresários, com empreendedores. E temos a nossa, isso, isso tudo online, e também temos a nossa formação presencial, que já ocorreu nessas cidades aí que eu citei. Então, é um material simples, né? uma apresentação em português e inglês, que você vai mostrar para essa pessoa, simplesmente para ela entender o tamanho né, da nossa empresa. A gente já formou mais de 2 mil mentores nos cinco continentes, é, inicialmente em treinamentos em inglês. A gente está atualmente traduzindo o nosso principal treinamento, que é o Mentor Extraordinário, para o espanhol, o inglês também, né? e também estamos de olho no chinês. É, nesse momento, a gente tem uma epidemia se alastrando pelo mundo, que é o coronavírus, e a gente percebe uma procura ainda maior pelo digital, né? não que o presencial vai deixar de acontecer, essa experiência do presencial ela é bem diferente, e ela continua crescendo, mas o online, ele tem, realmente um, um formato aí bem atrativo, porque você pode fazer de qualquer lugar. Então, esse é o trabalho que a Global vem realizando. Por que, que é importante falar disso? Porque a pessoa que está te recebendo, ela não sabe de nada disso. Então, quando você faz, você encora na cabeça da pessoa, mostrando que a gente está trazendo um treinamento de alto valor né, para agregar na formação, na educação desses jovens. Então, é uma, como eu disse, uma apresentação rápida, você faz em 5 10 minutos e pede a permissão para o né, gestor, para o decisor aí, para fazer essa palestra, para marcar uma data para essa palestra. Pode ser inicialmente uma turma piloto, depois abrir para toda a escola. Né? Se ele quiser ver a apresentação, não vejo problema algum, você pode mostrar também a apresentação, mostrar os pontos de interação, quais são os objetivos desse trabalho, né? o que, que você está buscando com isso e deixar claro para ele que é um trabalho voluntário. Ah, Cláudio, eu tenho entrada na escola do meu filho, uma escola particular, posso fazer lá? Pode. Tem a minha autorização para fazer, acho que é, pode ser trabalhado também esse público. O que eu apenas acho é que esse público já tem acesso a esse tipo de informação, mas Porventura, e por via das dúvidas, pode ser que você tenha uma escola que não fale do assunto, não trabalhe isso, e aí eu tenho certeza que isso vem muito a calhar. Tá?